É aí é, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e bom, como vocês já devem ter visto no título, hoje não vai ter subway surfers, não zoeira vai ter sim, mas não vai ser nesse vídeo, bom eu vou explicar tudo direitinho depois ok, mas bom, hoje eu vou mostrar, como eu gravo os vídeos, como eu faço o roteiro, etc, então bom, é isso, vamos lá. Bom gente, primeiramente, hoje vai ter um vídeo de Subway Surfer sim, mas vai ser mais tarde. Eu decidi gravar esse vídeo aqui porque eu já postei um vídeo no outro canal, e tava faltando apenas um vídeo para completar 5 vídeos em 2 dias. Então eu vim aqui fazer esse vídeo, e bom, eu vou falar sobre como eu gravo os vídeos, como faço os roteiros, como gravo os jogos, etc. Bom, a primeira coisa que eu faço é fazer um Roteiro de um vídeo, por exemplo, aquele vídeo de Subway Surfers de hoje, eu fiz um roteiro tipo assim, como lançou a skin nova, eu fiz um vídeo para mostrar para vocês, e tal se a skin é bonita, essas coisas, depois de fazer o roteiro, eu ligo o computador, abro o OBS Studio, e começo a gravar, eu coloco o roteiro de lado, e vou indo, para eu gravar as partidas de Subway Surfers, eu uso um programa no meu celular chamado As Recorder. Depois que eu gravo a partida, eu envio o vídeo da partida para o meu computador, e junto a parte das minhas falas, com a partida. É aí depois eu vou editar né como vocês sabem, mexer nos efeitos, aumentar a qualidade, etc. Depois que eu termino de gravar, editar, eu vou postar o vídeo no YouTube. Quando algum vídeo pega direitos autorais por causa de música sei lá, eu regravo as partes que tem música, depois de fazer o primeiro vídeo do dia, eu vou fazer o outro, eu faço basicamente a mesma coisa, eu faço o roteiro, gravo a partida, edito, e vou lá e coloco no não listado no YouTube, depois disso eu vou para a escola, e quando eu volto aí sim que eu vou postar, depois que eu posto, eu já vou fazer outro vídeo para postar no dia seguinte. Eu chego da escola tarde, então é bem complicado para pensar em um roteiro para um vídeo muito grande. Então eu faço um roteiro bem pequeno e vou gravar. Depois no dia seguinte, eu acordo e a primeira coisa que eu faço é abrir o jogo para ver se tem alguma coisa nova para fazer um roteiro muito bom para o primeiro vídeo do dia. Estar fazendo esses roteiros para os vídeos de Subway Surfers está sendo até bem fácil, mas também tem algumas dificuldades. Tipo se não tem nada de novo no jogo eu preciso pensar em um roteiro com algo bem específico, e às vezes é bem difícil de pensar em algo. Bom, às vezes quando eu tenho que viajar, e não posso gravar durante a viagem, eu adianto vários vídeos, então eu gravo uns 5 vídeos por dia para postar durante a viagem. Às vezes eu gravo até mais vídeos do que eu preciso e posto 2, 3 ou mais vídeos por dia. Bom... Esse vídeo vai ser só uns 4 minutos mesmo por não tem muito o que falar. Obrigado para quem chegou até aqui. Estou amando gravar esses vídeos de Subway Surfers. Aliás, não se esqueçam que se você baixar o Subway com o meu link do Instagram, você vai ganhar até 25% de desconto na sua primeira compra de moedas. Mais pra frente eu também vou fazer com a primeira compra de chaves, etc. Mas então foi isso. Espero que tenham gostado. Falou.